em Boney acompanhando a Farm Progress Show, eu estou no estande da New Holland acompanhando uma colheitadeira que já está disponível no mercado, porém com uma nova tecnologia para os agricultores que pretendem aumentar a produtividade. Luiz Mioto, gerente de colheitadeira nafta, vai me contar um pouquinho sobre essa nova tecnologia que deve chegar no Brasil só em 2020 e 2021 para os agricultores brasileiros. Correto, estamos aqui na, na feira esse ano, introduzindo uma nova tecnologia no, no que a gente chama de IntelliSense, que, que é um sistema que através de, dos diferentes sensores da máquina recebe é, em torno de 280 milhões de opções e a cada 20 segundos o sistema analisa essas opções e decide se precisa fazer um ajuste ou não na colheitadeira. O objetivo desse, do IntelliSense é melhorar o desempenho da máquina durante o dia, ajudando o operador na tomada de decisão da configuração. Então essas informações desses sensores, eles dizem para a máquina como que está a condição da trilha, a condição da separação, da limpeza e fazem ajustes a cada 20 segundos, mudando ou mantendo conforme a necessidade para garantir que as estratégias definidas pelo operador, que pode ser melhor qualidade de grão, menor perda, máxima produtividade, que essas estratégias estejam sendo atendidas na melhor forma possível, e aí, com isso, a gente nos testes, nas demonstrações com os clientes, nós percebemos que durante um dia, devido à quantidade de configurações que são necessárias fazer, consegue-se entregar até 10% mais desempenho com um operador regular. E para um operador noviço, que não conhece muito bem como funciona a colheitadeira ainda, ele pode chegar até 20% mais desempenho durante um dia inteiro de trabalho. A gente entende que. É muito difícil manter um ajuste a cada 20 segundos, uma pessoa não consegue acompanhar esse ritmo de, de, de mudanças de configuração. Então a máquina toma o lugar do operador nessa situação e transmite mais confiança para quem está ali dentro da cabine trabalhando de que os ajustes estão corretos e que de fato ele está entregando o máximo que a máquina pode, pode fazer. Luiz, explica um pouquinho mais sobre os nove sensores, em média, que a tecnologia possui e como que ele vai trazer esse benefício maior em termos de produtividade no no custo do agricultor rural. Uh, temos dois sensores principais que fazem a, a, toda a diferença no sistema Inteligência. O primeiro deles é o é o sensor que mede a pressão dentro da área de limpeza. São são sensores que captam a pressão de ar e, a, e através da diferença entre a parte de baixo e a parte de cima das peneiras, consegue entregar uma informação para o computador e dizer que antes mesmo que ocorra as perdas, ele precisa ou abrir e fechar a peneira, aumentar e diminuir a velocidade do ventilador ou até reduzir a velocidade da máquina. E o outro sensor é o que mede a carga de do motor ou a potência que a máquina está consumindo e através dessa informação consegue ajustar automaticamente qual a velocidade que a máquina tem que se deslocar para garantir que nunca falte potência e quando está sobrando potência, ela consegue acelerar e dar mais produtividade. Voltando a falar sobre o mercado brasileiro, essa tecnologia deve estar disponível entre 2020 e 2021. O produtor brasileiro, ele necessita já, já precisa atender essa demanda com essa tecnologia? Com certeza, essa é uma demanda global, não é de um mercado unicamente, que é a falta de mão de obra e principalmente a mão de obra mais especializada. Então, esse conceito da automação, o IntelliSense, ele vem justamente para ajudar os, os produtores, ajudar os proprietários de máquina a suportar seus operadores e garantir que os, o, a colheitadeira esteja realmente entregando ao máximo. É uma tecnologia que ela não vem para substituir, mas assim ela vem para auxiliar os operadores em campo. Apenas para finalizar, no... O agricultor que planta soja planta milho também tem arroz. Ele pode utilizar essa mesma tecnologia na sua plantação de arroz? Agora no lançamento uh, o sistema ele funciona com quatro eh, variedades, quatro plan... funciona com quatro cultivos que é soja, milho, trigo e canola. Até por, pelo lançamento está acontecendo principalmente na Europa e nos Estados Unidos que são as culturas principais. Mas, conforme o andamento do projeto, novas culturas vão ser adicionadas, como o arroz, é, cevada, é, sorgo, milheto. Conforme a tecnologia vai evoluindo, novas é, culturas vão sendo adicionados ao sistema. Eu conversei com o Luiz Mioto, que é gerente de colheitadeiras nafta, e a gente falou sobre a tecnologia que deve chegar no Brasil em 2020, Porém, já está disponível para o mercado americano e europeu para a próxima safra. Aline Merladete para o portal AgroLink.